Hey guys, how's it going? E hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial, e mais uma vez a gente vai ter uma aula de preposição. Nesse caso, agora são as prepositions of time, usando aí o at, on um, e o in. Lembrando que a gente já teve aula de preposition e a gente vai ter uma série de aulas, porque assim, não existe uma regra, sabe? Não tem um, é, é, existe até, mas não são muito aplicáveis, tem muito mais exceção. Então, assim, a gente tem que ir descobrindo a gramática, a gente tem que ir descobrindo essas preposições e prestando atenção nela quando tem uma regra a gente precisa pegar ela mais a fundo para que as coisas façam sentido. Então, assim, o que tiver de regra você pega, mas fica muito atento às exceções também, porque é algo importante quando nós estamos aprendendo preposição. Então, assim, a gente vai no tempo adequado, descobre um grupo de preposição, como utilizar esse grupo, depois a gente vai descobrir um outro grupo de preposição, e assim a gente vai caminhando, entende? Não adianta eu querer fazer uma aula só de preposição e tentar te ensinar todas as preposições do mundo, em todas as situações, em todos os contextos, porque sinceramente, vamos ser sinceros, isso vai te desmotivar, vai te afastar e você não vai contextualizar. Porque o aprendizado precisa sempre ser contextualizado, ou seja, ele precisa fazer parte do seu dia, você precisa perceber onde você está usando, onde você está aplicando ok então bora começar essa aula que ela está muito show lembrando que aqui você também tem atividade pdf você tem mp3 para você baixar lá no final da aula e aí você poder realmente praticar né? que também é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas o aprendizado precisa ser ativo ou seja você não pode só ficar esperando o professor te dar o conteúdo e a coisa entrar dentro de você você precisa praticar você precisa fazer os exercícios você precisa ouvir o áudio, você precisa repetir, e aí sim você vai aprender, né? Então, você precisa ser um estudante ativo, de fato, né? um aprendiz ativo. Então, bora começar aqui. Uh, aí aqui eu trouxe uma frase só como exemplo, né? We always play soccer on Mondays. Nós sempre jogamos futebol às segundas, às segundas. Algumas pessoas traduzem como na, nas segundas, né? Eu acho que falando de português, o certo é ou seja, até as segundas. Não tenho certeza, tá? E não me critiquem por eu errar o português. O importante aqui é o inglês. Bora lá, então. Então, aqui a gente tem as preposições. Eu preparei esse charts aí pra você. Essa tabelinha. E aí tem a preposição on, in, and at. Vamos lá. Então, olha. Quando eu tô falando dias da semana, como é o caso dessa frase que eu trouxe como exemplo. Então, ó, Monday... Uh, Tuesday, Oops. Tuesday, Wednesday, e assim vai. Thursday, Friday, Saturday. Uh, se você não se lembra dos dias da semana, tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino os dias da semana. Dá uma revisada lá. Então, todas as vezes que eu estou lidando, falando de dias da semana, eu uso a preposição on. Então, ele é para dias da semana, ok? Vão ter mais casos e eu vou explicando para você à medida que aparece. Eu coloquei aqui os principais, os mais importantes, o que de fato vai fazer diferença para você. Então, todas as vezes que eu estou falando de data, então aqui por exemplo, ó, on July 14th, eu estou falando um dia do mês especificando, estou sendo específico, né? um dia do mês. Né? Por exemplo, o dia do meu aniversário, que é June, deixa eu colocar minúsculo, June 4th. 4 de junho. Então, nesse caso, eu uso também a preposição ao Quando está falando o dia do mês que você faz aniversário, você vai usar o ao ok? Depois, eu estou falando, quando eu falo the weekend ou weekends, o final de semana ou os finais de semana, eu uso o on também, tá? Então, não é o dia do final de semana, apesar que ele também inclui nisso, tá? Eu estou falando o final de semana, os finais de semana. Nesse caso, o on também é utilizado agora esse aqui é um grupo tá para você perceber ele e depois eu vou te dar uma dicazinha importante que vai fazer diferença para você depois eu tenho aqui o m e aqui quando eu estou falando é, partes do dia do dia então por exemplo de manhã de tarde é, de noite, no caso o evening vem com essa ideia de de noite também, ou começar da noite, alguma coisa nesse sentido. É, eu uso o am, e daqui a pouco tem uma exceção, né? Porque a noite, que é o night, não entra com o am. Então é uma exceção a essa regra. Depois eu tenho meses, ok? Meses do ano, eu uso o am também, né? January, February, March, e assim vai adiante, todos os meses do ano. E quando eu estou falando de estação, estações, né? É... Outono, inverno, verão, primavera, todos esses eu uso o, o, o in. Então, season, que são estações, eu também uso o in. Right? E aí a gente entra no at. Bem, o at ele é usado para quando você está falando de horas. né? At 4 o'clock. At 7 p.m. At 7, é, 8 a.m. Então, quando eu estou falando de hora, especificando uma hora do dia, é, eu vou usar o at. Depois eu tenho. Quando eu tô, e aí é a exceção à regra, né? Que aí foi o caso que eu te falei. No caso, night, eu não posso falar M, ok? Eu tenho que usar o AT. Então, assim, essa é a regra básica que faz você entender todo o contexto. Um, uma dica que eu quero te dar que é algo importante que eu sempre dou para os meus alunos, é o seguinte, quando você está sendo específico, específico você usa o at. Então, você vai ver também quando eu estiver ensinando preposições de lugares, por exemplo, cidade, estado, país, você vai ver que essa regra se aplica. Quando eu estou falando de algo específico, por exemplo, uma hora, uma hora é algo muito específico. Então, eu uso o at. Agora, observa que quando eu falo mês, ó mês, January, ele é, um, é uma coisa ampla, qual o dia do mês? Eu não estou falando qual o dia do mês, estou falando o um mês. Então, eu tenho um, um grupo muito amplo ali. Então, por esse motivo, eu uso em. Agora, quando eu estou falando um dia do mês, aí eu vou usar o on. Ou seja, o on ele é meio específico. Específico, tá? O em ele é amplo, ele não é nada específico. Ele tá falando bom, um dia de janeiro, não tô falando qual dia, entende? Quando eu tô falando qual dia é de janeiro, aí eu uso on. Quando eu tô falando uma hora do dia que é extremamente específico, eu uso at. Então, mentaliza mais ou menos isso. At é específico, em é amplo, é nada específico, e on é mais ou menos específico. Tá? Então, se você memorizar dessa forma, se você ficar na dúvida, você se pergunta, gente, um, estação do ano é amplo ou é específico? Pô, estação do ano é muito amplo. Então, é in. E aí você vai, as coisas vão começar a fazer sentido para você. Então, bora continuar aqui. Ó. Think. Complete the rule. Complete a regra. We use -na -na, with days of the week and dates. Então, qual é a preposição que nós usamos com dias da semana e datas comemorativas? Por exemplo, Natal. Qual é a preposição que a gente usa? On. Um. Percebe que a, a dia da semana não é muito específico e também não é amplo? Aí a gente utiliza um on, um, ok? Aqui eu tenho um pay attention box, um watch out. Oh, we use at with the word night. Ok? Então, Night. Tem que ser o at, não vai ser o em, como é o caso do in the morning, in the afternoon, e assim por diante. Ok? Uh, bora continuar, porque aqui a gente tem os exercícios para compreensão e treino. E aqui a dica que eu te dou é, se você quiser, dá pausa agora, copia todas essas frases, responde do jeito que você acha que é. Não se preocupe com acertar, gente. É, é com os erros que você vai aprender de fato. Você vai perceber os erros, os erros gritam pra gente, e aí você aprende de verdade. Então anota, faz o que você acha que é o certo, e aí você volta a dar play aqui no vídeo para você poder fazer a correção. Beleza? Conto que você vai fazer isso. Lembre-se de ser um estudante ativo. Vamos lá, ó. O primeiro já está feito, ó. I got the beach in summer, ok? Já é o exemplo da frase. O espaço ali em branco eu coloquei o M porque Summer é amplo, tá vendo? É muito amplo. Então, é o M. Number 1. Nena gets up early, tanana, the morning. E aí, the morning? É amplo, específico, mais ou menos? O que, é que você acha? Bora ver? And in the morning. In, in. Tudo bem, quando você compara pela manhã é, comparado ao mês, ao ano, acaba sendo um pouco específico, né? Mas pela manhã ainda tem muitas horas pela manhã, então a, a ideia ainda continua a mesma, é uma coisa ampla, né? Ele poderia ser mais específico falando a hora exata, que aí seria o at. Oh, number two, Robert goes swimming the weekend. E aí, the weekend? A gente usa qual a preposição com ele? Lembra lá dos exemplos? Ah, um, que é mais ou menos específico. Oh, they have math Wednesday. E quando a gente está falando dia da semana, qual é, a qual é a preposição que a gente usa? Bora ver? Ah, um, também. Number four, the birds in my garden sing... Tanana, night. E aí, quando eu tô falando da palavra night, lembra que ela era uma exceção à regra? Qual é a preposição? At. É a exceção à regra. Our dance lesson is. tan three o'clock. E quando eu tô falando de hora? Hora é algo específico, hein? Qual é a preposição? At. At three o'clock. Número six. Alguma coisa. The afternoon, I play video games with my friends. E aí? Qual é a preposição que vai com The afternoon. In, in, the afternoon number 7 my birthday is tanana, december 7th e aí quando eu falo uma data uma data que tem um, um, um, dia e um, me, um dia e um mês qual é a proposição que eu uso? lembra da regrinha? bora ver? Um. então gente, é isso né? a aula de hoje é mais rápida, mais fácil porque a proposição, principalmente essa não tem muito mistério, né? Eu espero que você tenha gostado, lembre-se de baixar as atividades, fazer, porque lá tem as atividades, tem correção, tem um auge, tem tudo para você praticar. Ok? So see you, bye bye!